Seja bem-vindo ao Discovery, uma plataforma para pesquisar e reservar espaços de trabalho direto do seu celular. Neste vídeo vou mostrar uma prévia de como será nosso serviço. Digamos que essa semana você tenha uma reunião com seus clientes e precise de um local confortável e com internet de qualidade para recebê-los. Você acessa nosso site, que já te pede todas as informações do seu compromisso. Para começar, você coloca o bairro, cidade ou o nome do local. Em seguida, a data da sua reunião e quantas horas ela vai durar. Por fim, você informa quantas pessoas irão participar, incluindo você. Ao clicar em Buscar, nós traremos para você todas as salas com horários disponíveis, de acordo com a duração da sua reunião e dos outros dados da sua pesquisa. Para reservar sua sala, é só escolher o horário de início da reunião e clicar em Reservar. Em seguida, você poderá conferir todas as informações da reserva, incluindo o valor total a pagar. Aí é só clicar em Reservar Sala e pronto! Você vai receber um e-mail com todas as informações da sua solicitação. E dentro de instantes, um responsável pelo espaço vai entrar em contato para confirmar sua reserva. E aí, curtiu nossa ideia? Então ajude a torná-la realidade. Acesse agora mesmo benfeitoria.com/discovery, Contribua para nossa campanha e ganhe recompensas em dobro.